Fala rapaziada, que eu já Jabulas e a notícia agora é rápida O SUV da Fiat se chamará Pulse, isso mesmo As previsões foram confirmadas, a Fiat divulgou neste 2 de julho, às 11 horas da manhã o nome oficial do seu SUV, pois é, o carrinho se chamará Pulse de acordo com 65% dos 380 mil votos que ele recebeu aí na rede, ali no canal que a Fiat criou para divulgar o carro. E nessa enquete teve votações expressivas, afinal de contas até o presidente da Fiat, né, o presidente da Stellantis, Antônio Filosa, também comentou que votou em Pulse, então a voz do povo é a voz da Fiat e o SUV se chamará Pulse. Pois é, o grande lance é o seguinte, né? muito tem se falado do Pulse, ele foi atração no Big Brother, ele é um carro que vai chegar no segundo semestre, vai estrear o inédito motor 1.0 Turbo, da Fiat, que a gente estima ali na casa dos 130 cavalos, com torque ali variando ali de 15 a 20 quilos, né? tá todo mundo ali chutando valores enquanto isso, mas pegando aí que o que o mercado já oferece, e esse carro chega no segundo semestre, vai ter ali sistema de conectividade, acesso remoto e toda aquela parafernália lá que já faz parte, inclusive, da nova Toro, né, você pode acessar o seu carro à distância, conferir seu status, se está em movimento, se foi roubado, se não foi, assim como utilizar o assistente Alexa durante a condução, ou seja, né, um pacote ali de conteúdos interessantes para poder brigar ali num segmento em que o Nivus é a referência e que ainda conta com o Tiggo 2, o estreante Tigo 3X e também com o Honda WRV. E o Pulse chega para brigar num segmento que é um segmento que vai ter ascensão daqui em diante. Além do Nivus, os dois chinesinhos e o Honda, a Nissan, por exemplo, não descarta a hipótese de trazer o Magnite, que seria ele um sucessor do finado March, seria um aventureirozinho de acesso que é bem parecidinho com o Kwid, mas vai ganhar ali um pouco mais de recheio e conteúdo para brigar num um patamar superior, então esse segmento é o que vai bombar. Isso porque o segmento de hatches está em declínio. Pra você tem uma ideia, de janeiro a maio de 2021, 100 mil hatches pequenos e 161 mil hatches compactos. tá? Então o hatch pequeno é aquele que tem ali Mobi, Uno... Né, os modelos de acesso, né, o finado Etios, para você ter uma ideia, assim como os compactos, é o que tem Polo, Argo, você tem ali HB20, no entanto, os segmentos de SUV, que vai do Tiggo 2 ao Jeep Wrangler, ao Mercedes-Benz Classe G, esse segmento emplacou 261 mil reais, ou seja, a mesma quantidade que os hatches. A diferença é que o hatch parte dos 45 mil, enquanto o SUV, bicho, não sai por menos de 80. Você tem o Tigo 2 de entrada ali, 77, mas na hora H mesmo, bicho, o cara vai comprar é acima de 80 pau e vai até mais de 1 um milhão. Então, é um segmento que atende quem tem grana, quem ainda tem poder de compra, quem tem capital, quem não depende tanto do crédito e se precisa do crédito tem acesso, esse acesso para esse consumidor ainda é mais fácil para o cara que está lá embaixo, cara juntando a grana para comprar um carro de 40 conto e não mandar a conta mais e precisou fitar no usado. Então o Pulse chega para premiar nesse segmento, afinal para Fiat vai ser menos esforço vender Pulse, onde ela vai ter uma rentabilidade maior do que vender o Argo, por exemplo, onde a margem é mais estreita, onde ela tem que fazer um esforço muito grande para superar a popularidade do Onix e do HB20. Então é isso, Fiat Pulse, a Fiat ainda pulsa.